Olá, Estância Alto da Boa Vista Hoje em festa E a culpa dessa festa É essa pessoa especial Que está aqui do meu ladinho É o Onofre Cândido o Onofre Cândido Lá da cidade vizinha mineira De Ibiraci Veio aqui para a usina distrito E veio trabalhar E teve o, esse emprego Como o único emprego da sua vida Onofre Exatamente. Ah, primeiro, bom dia, né? Faz de conta que agora é, é, bom, é dia, bom dia. É bom, dia. Come, bom dia, nós começamos agora. É, os. Lá no, no Estreito, onde ele viveu por toda a vida, se falar Onoff Cândido lá, nada, né? Nada. Então tem que falar o quê? Bela Fonte. Ah, hum. Então, é, ele está colhendo mais uma flor no jardim da sua vida essa flor é de número 82 é isso uh, beiraba é isso é isso mesmo e... e também está presente aqui hoje na instância a banda Relo Rolô que tem por parte um de seus netos que é o Rafael não, não. O neto é o Túlio Túlio Isso. e o sobrinho. Sobrinho. Rafael. Rafael, exatamente. Todos integrantes da banda Relo Rolô. E daqui a pouco a banda Relo Rolô estará no palco da Estância Alta da Boa Vista. Valéria, qual que é a palavrinha mágica, a, aquela aquele para o seu pai hoje pelos 82 anos? Eu quero dizer para ele do fundo do meu coração que ele é o melhor pai do mundo e que se não fosse ele ninguém estaria aqui hoje. E que às vezes eu até estou emocionando já porque sem ele eu não sei o que seria da minha vida. Desejo toda a felicidade do mundo para ele. Peço a Deus que dê bastante saúde para ele e que ele continue sendo essa pessoa amada por nós e por todas as pessoas que conhecem ele no estreito. Juninho do Bela, Juninho, o que, que você diria para seu pai agora? Porque 82 anos é uma, é uma data invejável. Primeiramente, a Deus, amém e obrigado. Alcimar família, obrigado. Que Deus continue nos abençoando e que conserve essa dádiva de 82 anos. Não queria falar essa palavra de, de inveja, né? Mas eu acredito que é bênção, né? Deus existe. A gente tem que se alimentar do pão, da água e do vinho. Se alimentar do berço que viemos da terra e valorizar as pessoas verdadeiras. Obrigado Isso. novamente, Nosso Mar. Eu disse invejável porque é invejável mesmo, 82 Sim. anos, com essa saúde. Zoom. Estou agora com a Tânia, sobrinha do aniversariante. Oi, tudo bem? Estância Boa Vista, lugar muito bom de se vir. E quem quiser pode vir, tem os contatos, né? Para vir, aniversário top do meu tio, estamos todo mundo aqui reunido agora, um, uma recepção muito boa, muito obrigada. <risos> surpresa dessa aí ah, eu não consigo falar, senhor. Assim, é muito difícil O coração aqui é muito grande Mas o bozão tá ali Ele sabe que isso aqui é o presente Que a gente trouxe pro senhor Essa banda maravilhosa Que a gente conviver muitos anos juntos Só coisa boa Chama A gente ama Não tem palavras É só coração Aí ah, eu quero dizer uma coisa. Diga, meu amigo. Eu quero dizer que você é muito amado. É muito, muito amado. amado, tá? Sinta esse amor hoje, nosso, de coração, que a gente te ama demais, eu até repito de verdade, viu meu pai? Tá? te ama, te amo. Faz questão do Bela todos os dias, de saber como é que tá, onde tá, se tá bem, se não tá, que reza por nós, que nós rezamos por vocês. Então a gente espera que essa parceria, essa amizade, esse amor, essa alegria continue por muitos e muitos anos, que seja sempre recíproco de nós para vocês, de vocês para nós. Tá? Antes de a gente comemorar a bela idade do Bela, forte! É? Vamos agradecer primeiramente a Deus Independente da religião, sem Deus nós não somos nada Agradecer a vida, a saúde, a família, os amigos Por estarmos aqui reunidos com essa partida de comida e de bebida Então independente da religião, vamos fazer um pai nosso, uma Maria para agradecer a todos vocês Ah, e também agradecer ao Simar a família que nos recebeu com tanta alegria Com tanta disposição Muito obrigado, Simar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 来 O que eu falar? Oi, tá, que Deus me ajude. Esse ano de novo aqui. E tudo que está, está aqui, está aqui. Muito obrigado assim, pro seu Mar. Esse menino aqui, ó. Não tem como falar dele, falar com ele. Eu nem sei falar com ele. Ele, ele tem mais categoria que eu. é categoria é coração para coração. Coração gigante. Gigante mesmo. Isso mesmo. É demais a conta. Seu mar, Deus te fale com tudo. Nós sermos juntos. Até o dia de Deus. Vai ser aqui, eu te falei. É aqui. Vou ter os milhadinhos de você.